Neste vídeo vocês assistirão a 10 casos assustadores de fenômenos paranormais e outros eventos assustadores que podem ocorrer no nosso dia a dia. Mas antes, já vai deixando seu like, pois pelo algoritmo do YouTube, quanto mais você interage, mais o nosso vídeo é recomendado na plataforma. E se você não for inscrito e curte assuntos deste gênero, inscreva-se e ative o sininho para sempre receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. O vídeo que se segue foi divulgado pelo departamento de polícia de Jonesboro, Arkansas, Estados Unidos. Nas imagens, numa loja de um posto de gasolina, vemos uma cena muito perturbadora e que pode acontecer em qualquer lugar e com qualquer um de nós. No canto direito do vídeo, vemos uma mulher manuseando algo que parece um caixa eletrônico ou algo do tipo. A sua frente há é uma mesa na qual a filha de uma funcionária está sentada lanchando e aguardando pela mãe que está quase no final do expediente para juntas irem embora. Foi quando de repente a menina foi interrogada por aquela senhora que parece perguntar se ela estava sozinha ou não. Então, a menina aponta para o balcão indicando que sua mãe estava trabalhando ali. Na sequência, a mulher agarra a criança e tenta arrastá-la para fora da loja. No aparente surto psicótico, aquela mulher acusa o um homem à esquerda de tê-la acusado de ter cometido uma tentativa de sequestro de forma injusta mesmo a câmera tendo flagrado, em seguida passa a acusá-lo dizendo que ele era o criminoso e que ela estava apenas defendendo aquela pobre menina que ele queria raptar. As câmeras de um shopping logo ao lado que ela entrou na sequência registrou aquela mesma mulher atacando uma outra menina agora de aproximadamente 4 anos. Mais tarde descobriram que ela era uma bruxa keniana que estava desesperada em busca de crianças para sacrificar em um ritual africano que seria realizado na América. O vídeo que se segue foi divulgado pelo di Diários. Nas imagens, um homem divulga o registro de um ataque de poltergaz em sua esposa durante a madrugada. Às 2 horas da manhã, ela se levantou para tomar banho pois estava sentindo muito calor mesmo com o ar-condicionado ligado. Foi quando seu marido a salvou do ataque do poltergaz que tentou afogá-la na banheira. Mais horas foram se passando e sua esposa foi piorando e não parava de suar frio. Mais tarde ele se levantou para ir ao banheiro, porém ao retornar viu gás pendurando a sua mulher pelo pescoço na parede e vários objetos se movendo em sua casa de forma brusca. Depois do ocorrido, ele foi buscar a pastora de sua igreja para tentar exorcizar a sua mulher. Mas quando os dois chegaram, já era tarde demais. O nosso próximo vídeo revela por que muitos temem mais os vivos do que aos fantasmas. Nas imagens, vemos um homem tentando arrombar a janela de uma casa onde uma menina de 12 anos estava sozinha poucos minutos após sua mãe sair para trabalhar. Mesmo a casa sendo de tijolo, os lobos mal conseguiram entrar lá e ficaram por mais de 6 horas atacando aquela pobre alma indefesa. No final do dia, saíram pela porta da frente meia hora antes da chegada da mãe. No ano de 2011, no Vietnã, uma descoberta assombrosa deixou a população agitada. Um grupo de moradores encontraram no rio Mekong uma estranha criatura desconhecida até pelos cientistas. Poucos minutos após a captura, o misterioso ser não resistiu e veio a falecer. Uma semana depois da descoberta, a criatura foi exposta pelo governo local o que atraiu milhares de curiosos que brigavam para ver e fotografar o que parece ser um verdadeiro monstro marinho com aspectos humanos. O vídeo que se segue foi registrado via celular por um zelador de uma universidade na Costa Rica. Na ocasião, ele vivia um verdadeiro pesadelo acordado diante de manifestações assombrosas nos corredores da instituição. O pior de tudo é que ele estava sozinho, e para onde ia as coisas assustadoras aconteciam. Por Deus, bela Qué susto, me ¿eh? pegué. O nosso sexto vídeo mostra a que ponto pode chegar uma pessoa possuída pelo diabo durante um exorcismo. Não sabemos aonde o vídeo foi registrado, mas são imagens perturbadoras que mostram o padre fazendo um trabalho espiritual neste rapaz, enquanto que está nele parece não suportar a dor e começa a gritar e a se debater enlouquecidamente. É como o demônio gadarindo que Jesus estirpou. que vocês viram não é nada se compararmos a um caso impactante que aconteceu aqui no Brasil. O anterior aconteceu no Vaticano. O pastor Flávio da igreja, resgatando almas para Jesus, realizou uma sessão de exorcismo na casa de uma jovem que sofria de depressão. Sem colocar as suas mãos sobre ela, um demônio se manifestou no corpo daquela jovem e daí coisas bizarras e abomináveis começaram a acontecer. Solta a coração, dessa, já. Solta. Escuter o teu dente batendo. Segura o corpo dela. Olha só. Marrado, marrado, marrado. Preso, preso. Olha aqui, ó. Olha isso aí, ó, ó, ó, Não, não precisa fazer força, não. O anjo tira. Eu não faço força com o demônio, não. Correu debaixo da cama o satanás. Eu tenho uma espada na ponta do meu dedo uma espada na ponta do meu dedo Solta, solta Solta o pulmão dela, solta o corpo dela Solta, em nome de Jesus você não tem poder pra isso você não tem poder para isso. isso Jesus dá ordem pro anjo e faz esse demônio sair debaixo da cama Fala pra ele, sair debaixo da cama agora Sai debaixo da cama Sai debaixo da cama, vamos. No mesmo jeito que você entrou, você vai sair. Do mesmo jeito, é isso. ó. Sai que ela vai sair. É? Vocês agora ele? Ele tá, ele? ele tá querendo reinar nessa terra? Já é dele. Já é dele? Mas ele tá querendo assumir o trono dele, né? Falta muito pra ele assumir aqui essa terra. Não, né? Tá quase sentando no trono já. É? E prepara para trazer para o corpo, a alma dela, agora consciente O coração dela, a mente dela, aquilo que Deus fez. Em nome de Jesus. Inspira, filha. Isso. Abraço. aí, tá chegando. Parece um filme de terror, mas só parece, pois essas atividades paranormais acontecem todos os dias Brasil afora, principalmente nas igrejas e diante de multidões. Agora um vídeo gravado aqui no Brasil, Mostra alguns adolescentes sendo perseguidos por uma pessoa fantasiada de palhaço, o que é costume de psicopatas da pior espécie. Durante a perseguição, um menino achando que era esperto, resolveu se esconder dentro de um armário. Mas saiba que esta foi a pior e última decisão que ele tomou nos últimos minutos de sua vida. Bom, o resto do vídeo não podemos mostrar em respeito às diretrizes do YouTube. Que Deus o receba de braços abertos lá na glória. Imagens registradas em uma rua nas redondezas da Vila Mimosa, Rio de Janeiro mostram um aspecto fantasmagórico atravessando uma rua durante a madrugada. Ele é tão pequeno que muitos dizem ser um Exumirinho. O nosso último vídeo mostra um caso assustador que quase sempre passa desapercebido do nosso dia a dia. Nas imagens vemos uma jovem numa lanchonete com um rapaz. Bom, eles parecem namorados, mas na verdade é o ex-namorado dela que também é um maníaco que não aceita o fim do término do relacionamento e agora está a obrigando a sair com ele. Mas veja o que ela fez para escapar deste louco. Sim, por meio de um guardanapo ela conseguiu solicitar a ajuda da polícia aos funcionários. Se não fosse por isso, no dia seguinte talvez teríamos a notícia de que o corpo de uma jovem foi encontrada em alguma mata, como todos os dias acontecem ao redor do mundo.